Bem-vindos à Taverna, ao sexto episódio do podcast que mais te informa sobre jogos aqui do YouTube, Spotify a sua plataforma favorita. E gente, começando mais uma semana, me redescobrindo como ser humano, como aconteceu na semana passada, aprendi que é possível você odiar e amar alguém ao mesmo tempo. Cara, eu tô jogando... Essa coisa chamada Elder Ring E ao mesmo tempo que eu fico fascinado Eu amo esse jogo Tem hora que dá vontade, cara De desinstalar aquela merda E largar de lado, cara Que jogo, filha da mãe, cara E uma coisa que eu ensino pra vocês aqui hoje Nesse podcast Jamais jogue jogos Souls like com pressa Se você não tem tempo pra jogar Não jogue, porque o tempo que te resta Você vai morrer você vai tentar fazer as coisas correndo e você vai se foder. E começando mais uma semana, só dando um recado rapidamente aqui, pessoal. Peri, hoje teve um probleminha pessoal e não vai poder participar. E hoje a gente cumprimenta aqui Lele Sim Racing para participar desse episódio especial para falar um pouco sobre jogos de corrida, Gran Turismo, 25 anos. E temos muita coisa legal para o programa de hoje. Lele, como é que estão as coisas, meu querido? Boa noite para você. Fala Colosso, boa noite, boa noite a todo mundo né, que está acompanhando aí pelo Spotify ou pelo YouTube, é um prazer estar né, tá aqui, estou é, bem, estou jogando bastante aqui nos né, nossos joguinhos de corrida e outras coisas também, porque eu também gosto muito né, de, de jogos, então sempre que está sobrando um tempo a gente está jogando aqui várias coisas aqui que eu trazer aqui para vocês. Bacana demais, é Pra quem não conhece, gente, deixei aí no nome dele aí a tweet dele, então sigam lá, Lelê Sin Racing, traz muitos jogos, tem uns joguinhos bem bacanas, ele gosta muito de Fórmula 1 e tal, de vez em quando eu fico acompanhando, é bem legal, bem interessante... Dá aquela força lá. E continuando aqui, cumprimentando meus amigos, Sique, como é que tá, meu querido? Boa noite. Grande Colosso, boa noite. Boa noite, galera. Tanto aqui participando do podcast comigo, meus companheiros de podcast, quanto a nossa audiência aí. Pra finalizar, vamos dar boa noite aí pra Luna e seu cachorro quente, que ela acabou de comprar um cachorro quente e eu estou dedurando, galera. Como é que você tá, Luna? Boa noite. Ele vai chegar a qualquer momento, inclusive no meio do podcast. <risos> Eita, cara, eu vou te falar, viu? E só relembrando, pessoal, no, no dia de hoje, nesse podcast, o sexto podcast, a gente vai falar sobre os 25 anos do Gran Turismo, uma das maiores franquias de carros, homenagear os outros títulos que a gente já jogou, contar um pouco sobre a história dos outros... Títulos que a gente já jogou, já tem, temos muita história para contar e trazer outros jogos também, né, de corrida para vocês conhecerem, poderem testar. Mas continuando sempre a nossa tradição aqui, vamos começar falando o que que a gente está jogando, o que que a gente indica e eu vou puxar a fila hoje, vou mudar um pouquinho isso aí. Como eu tinha comentado aqui no começo desse podcast, eu estou jogando. É o The Ring, pessoal. E é The Ring, eu vou te falar, cara. É um caso de amor e ódio. É difícil. É um jogo que você não pode jogar com raiva. Você não pode jogar com pressa. Uma coisa, cara, pra ser sincero, ele trouxe uma nova perspectiva de mundo aberto. O mundo aberto dele é, é, é tão vasto e tão diferente de tudo que eu já vi. Porque eu tinha ficado muito impressionado Com o mundo aberto dos jogos Da franquia The Weather Scrolls. O Elder Ring, pessoal O mundo aberto dele é muito fascinante Em todos os sentidos O tempo todo que você explora Você encontra coisa diferente A quantidade de inimigos diferentes que você vai encontrar ao longo do jogo É muito impressionante Pessoal Você se sente o tempo todo Motivado A jogar, a querer explorar a trazer coisa nova para o seu personagem, buscar armas, cara, é, o jogo é fascinante. Vale muito a pena, quem está ainda na dúvida, eu estou até escrevendo um roteirozinho falando sobre o Elder Ring, sobre motivos para a galera jogar, eu estou realmente apaixonado com esse jogo. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da minha indicação, e pegando muito essa linha de jogos de corrida. Eu não posso deixar de falar do Forza Horizon 5. para quem gosta de um jogo mais arcade, é porque ele não vai ser um simulador. Já começa por aí. Se você curte um jogo de corrida arcade, até mesmo para quem curte o simulador, cara, vale muito a pena. Por quê? Qual que é o diferencial dele? Ele segue muita linha mundo aberto também. A quantidade de carros, de opções, de tunagem, de modificação que você tem no carro, é muito impressionante. Fica aí a minha indicação, eu vi que o Lelê tá jogando um pouquinho de força também. Tá gostando da, da experiência, Lele? Não. <risos> Como você falou, o jogo, para quem gosta de arcade, então assim, para quem gosta de arcade, por favor, jogue, porque o jogo é lindo, então assim, o gráfico dele é impressionante, o, o trabalho foi muito bem feito. Então, assim, eu sei a, a, analisar o jogo, né avaliar o jogo. Eu não vou te falar que é um jogo pra mim. Não é interessante pra quem não gosta de arcade, não joga. Mas, assim, pra quem curte, cara, muito bem feito, tem muito conteúdo. É um jogo que, assim, você vai gastar horas e horas jogando. E pra quem tem o volante também, ou, ou o controle, não dá tanta diferença. Então, assim, é um jogo que... Não prioriza, né, pra quem tem só o volante. Então, isso eu acho muito da hora também. Assim como é o Gran Turismo, também acho bem bacana. Vale a experiência, mas não é o meu gosto. Vou aproveitar, Lele, vou puxar a fila pra você, cara. O que, que você tá jogando, além do Forza Horizon... E o que, que você indica para gente hoje, cara? Sua primeira participação aí. Show de bola. É, então, eu separei alguns jogos porque, assim, eu gosto muito de jogo de corrida, né? De automobilismo. Eu jogo, assim, vários ao mesmo tempo, porque eu gosto de experimentar várias coisas. Eu estou jogando Fórmula 1 2021, né? 2021. O Assetto Corsa, ele tem duas versões, que é o Assetto Corsa normal e o Aceto Costa Competizione, que tem online, então assim, é um joguinho mais bem acabado. Ele chegou agora até no PlayStation 5, então assim, para quem tem, fica a dica. E o Forza Horizon 5, eu até joguei ele, indico, igual tô falando, coloquei aqui porque eu indico demais, só que assim, eu gastei ali umas 5 horinhas e já vi que não era para mim. Então já já desinstalei. É gratuito para quem tem, é, quem assina. Então é bacana para instalar e ver. E eu, eu assim acho muito da hora né esse sistema de assinatura por conta disso. Você vai lá testa, se você não gostou, você desinstala o jogo. Simples. Agora para indicação né eu tinha que indicar só um para eu vou falar até mais dele que é o Fórmula 1 2021. Porque assim eu indico ele. Ele é um SimCade, né? então assim, eles falam que o SimCade é tipo um simulador, mas ele tem elementos Arcade dentro do jogo. Então assim, para quem quer uma imersão maior, você pode simplesmente desligar todos os é, auxílios né, que, o, que o jogo vai te dar ali, e você vai ter assim, um carro muito na sua mão. Para quem curte mais simulação, você pode ir desligando esses é, auxílios e ficar mais simulador. Se você não curte tanto, né, você tem dificuldade, você ativa todos os auxílios e o jogo vai ser muito legal, vai ser divertido. Que eu acho que assim, o principal do jogo é ser divertido. Então, assim, a inteligência artificial dele é, é legal, isso eu gosto muito. É, sinto falta em alguns jogos de corrida, principalmente, é, a inteligência artificial ser mais desafiadora, né? E não tão burra, né? E fazer merda ali o tempo todo. O modo carreira dele eu achei muito bacana que Eu acho que isso aí assim, faz muita falta em jogo de corrida, principalmente simuladores. que assim, eles não tem história nenhuma. Você entra lá e vai correr. Então assim, esse não, esse tem uma historinha, tem até uma novelinha lá que é meio, meio um dramalhão doido, mas é legal, eu, eu até curti, achei bacana ali. Conta a história de um piloto tá iniciando na, na Fórmula 1, né, ele, tá, ele acabou de ganhar um campeonato da Fórmula 2, ele vai para a Fórmula 1 e ali tem toda aquela. os bastidores, né? Com briga com o segundo piloto, né? Então, assim, o colega de equipe dele, bem bacana de você jogar, dá para gastar bastante tempo ali jogando e até, até agora eu não masterizei o jogo ainda. E ainda tem todo online. Então, assim, é um jogo bem completo, bem bacana. A, a EA comprou né, a Codemaster. Então, assim, ela agora tá é, tocando o projeto. E tá bem bacana. Gostei bem. É, desses jogos é o que eu tô mais gostando. É o F1 2021. O comentário que eu queria fazer é que por acaso. Eu vi uma crítica muito forte contra a inteligência artificial desse jogo, o Lelei, e agora você comenta completamente o contrário, cara. Você tá curtindo, então, assim o um nível de dificuldade, as ultrapassagens e tal? É bem realista, cara? Eu tô gostando, eu, assim, eu até coloquei aqui uma ressalva da inteligência artificial, mas assim, de todos o que eu joguei, Sim. Eu achei o dele o melhor. Mas, assim, realmente, jogo de corrida, inteligência artificial, ela, assim, é um ponto bem crítico ainda. Tem uma coisa que é o Gran Turismo, que tá lançando, ele tá fazendo uma inteligência artificial que chama Sophie promete revolucionar essa parte de inteligência artificial. Mas o F1 20, é, 2021, o que que acontece? Se você colocar um nível de dificuldade maior, os caras, eles, assim, vão ser realmente, assim, eles vão te regaçar, então assim, é, os caras correm muito, só que tem um problema, que eu acredito que deve ser essa crítica, às vezes parece que você não existe na corrida, então assim, às vezes o cara ele vai fazer um movimento que se é um ser humano, ele não faria. Ele não ia, por exemplo, seguir uma linha que já está pré-determinada pela inteligência artificial, sendo que você está ali. Então a inteligência artificial ela vai fazer o seguinte, ela foda-se se você está ali e ela vai passar por cima. Então assim, às vezes acontecem alguns acidentes por conta disso. Então assim, a primeira dica que eu já dou é tipo, tira a colisão. Porque vai te fuder. Aí você vai ficar puto. Eu já aconteceu isso algumas vezes. Então, assim, eu fui lá e desativei. Que é o mesmo problema que tem no online. Às vezes você vai entrar numa sala online. Os caras, assim, eles chegam pra te ripar, sacou? Eles chegam só pra estragar sua corrida. Então, assim, você tem que desligar. Porque senão vai dar ruim mesmo. Mas, é... Eu tô curtindo, pra quem joga jogo de carro, realmente ser é um problema. Por isso que o online é tão forte. Eu tava lendo sobre o Forza Motorsport, que aí é o, o mais próximo de simulador da Microsoft, é os Drive cara. A inteligência artificial do jogo chama Drive -tar. Pelo que eu entendi, cara, ele vai pegando dados dos próprios pilotos, né, das próprias pessoas que estão tá, jogando o jogo, e ali vai formulando a Inteligência Artificial E quando você joga Forza, cara, se você... De, determinado nível de dificuldade o, Isso é o simulador, tá gente? Você não consegue ganhar se você não tiver um volante, cara Porque você tem que ter um nível de precisão fudido, cara É bem difícil e eu vi que o Gran Turismo realmente tá Começando a desenvolver essa tecnologia também para colocar no jogo dele Porque Gran Turismo é um baita jogo, adora a franquia mas um ponto negativo sempre foi realmente um nível de dificuldade bem fácil, né? Que sempre achei que um turismo muito fácil. Com exceção do, do, do meu primo, que tentava jogar com a gente. Ele fazia o favor de perder todas as corridas que a gente tentava fazer, que eram horas de corrida. Mas deixa mais pra frente pra gente contar essa historinha, que vocês vão morrer de rir, cara. Obrigado, Lele, pela indicação, pelo que você tá jogando. Vamos passar agora a bola aqui pra Luna. Luna, antes de começar aí, vou ter que chamar o Leandro de Lele. Não, de Leandro, não? Não, pode chamar de Leandro, fazendo um favor. É, é um apelido, né? Então, Lele. É, se é Foi, Foi, não. Vai rolar a bunda Lele. Foi, Ca... Foi tá sempre vendo? macaco ou cabeça. Não, não é, é. Então, isso aí, gente, eu queria até deixar claro. tá? Se alguém me chamar de macaco, não é nenhum... Na forma de. Como é que fala? Preconceito não, tá? Eu aceito de boa. E daí, isso é. Tem uma história por trás disso, gente. Pra quem não, não lembra, no SBT tinha um macaco daquele Disney Cruz. Cruz, cruz. Quem é da década de 90 vai lembrar, velho. Tinha uma parceria da Disney com o SBT e existia um programa que tinha um personagem chamado Macaco. Esse macaco que a gente chama entre nós aqui do, do podcast é derivado daquilo. Então, por favor, quem está ouvindo, não tem nada a ver com racismo, nem nada disso. É um apelido que a gente pegou lá da, da Deck 9 Pode me chamar, tá, Luna? Ah não, macaca. <risos> é. <risos> então tá bom. O que eu estou jogando é o Ghost of Tsushima. E é o diz que a Sony deu, né, de graça na, na Plus. Daí eu fui. Inclusive, temos que elogiar a Sony por isso aí, porque foi um jogo inesperado de, de ser bom, de ter sido bom também no lançamento. E foi um, um jogo muito legal que eles deram. E o Legends, ele é o multiplayer do, do Ghost. A campanha ainda tá... nossa, não vou lembrar o preço. Mas com a Plus, ele, como eles deram o Legends, ele, eles ainda deram um desconto no, no jogo single player. Um desconto de 100 conto. Mas eu acho que tá 250 ainda. Ou 200. Uma coisa assim. Um Ou 5. Eu acho que tá 200. 198, tá 200. se eu não me engano. Tem quatro modos, se eu não me engano. Tem o modo sobrevivência que você entra com um grupo de quatro pessoas e você defende oh, três bases de, de hordas que vão vir. Chama rivais e um outro é um o modo história. Só que não é o modo história do single player, não é o campanha, é o modo história do Legends. Eu acho que tem um outro que eu tô esquecendo, porque eu só joguei o modo história e o sobrevivência ainda. Eu gostei bastante, cara. O, o combate ele não é perfeito, tem um, alguns defeitos, mas eu, eu gostei, eu gosto muito da temática. As hordas são muito, muito gostosinhas, cara, de, de jogar. Às vezes você passa umas raivazinhas, mas depois que você pega o jeito, fica é gostosinho de jogar. Só aconteceu uns bug meio chato. Os bots, às vezes, um pica imortal. Daí a onda não passa nunca, você não consegue matar todo mundo, a onda não passa nunca Aí ou você tem que quitar ou você tem que morrer Inclusive me deu uma desanimada aí do jogo, mas o jogo é legal que Parece que é bem legal mesmo, cara, eu não cheguei a jogar Mas parece que é bem legal agora, essa coisa do bug, cara Pô, falando de bug, cara, eu fui... tava jogando o Elder well, Ring Quando eu falar bosta de Elder well, Ring é porque eu tô com raiva, tá, gente? Não é que o jogo é ruim, não <risos> <risos> Cara, tava passando de uma fase difícil, cara, Pô, um Sim. pedaço difícil, o meu boneco ficou travado véio, e morreu sozinho, cara, não aconteceu nada, ele ficou, ficou assim tremendo, parecendo que tava dando um chilique assim, cara, aí ele foi e morreu, Aham, cara, Puta, o jogo já é difícil, né, sacanagem, eu vi um bug do Elden Ring também, que você chama o cavalo o cavalo só desiste da vida. Você postou esse, né? Exatamente. E aí do, do, do, dá um tempinho, você morre. É, ah, mesmo. Foi, foi, Se acontecer raramente, tudo bem, né? Mas quando começa com uma constância, dá raiva, tipo, eu dei uma desanimada do Ghost por causa desse bug, porque ele começou a acontecer com muita frequência. E as hordas, as ondas, ela dura, em média, uns 30-40 minutos, cara. Ah. Putz, cara, aí é foda, hein? Puta, mas e você quando... joga isso tudo e... Pra não valer nada. Só que quando você morre, você recebe as, reco as recompensas que você conseguiu atingir até ali. Quando você conclui tudo e faz os bônus e tal, você recebe um, uns equipamentos... Com uma, uma classificação melhor e tal. Mas até eu descobri que dava pra se matar, porque quando não tem inimigo, não tem que ser o que você fazer, porque o, o, o jogo não tem dano de queda. Depois que eu pensei em ir pro limite do mapa, sabe? Aí dá pra, pra cair. Então, quando acontece, dá pra se matar e fazer isso. Ah, e eu não falei da, das classes. São, tem quatro classes o, o jogo: tem o Ronin, que é um suporte, é o. Tipo, o Healer, o assassino. Que é um assassino, foda-se assassino, não gosto de assassino, nunca joguei de assassino. É, deve ter pouca é, De vida, nenhum jogo. É, pouca vida e mata pra caralho. Mas, mas, é, mas o pior que o pessoal joga bastante com ele. Mas eu sempre tenho ódio da classe assassino, não gosto. O samurai que é o, o dano, ele tem duas katanas, né é, Siki? Não, ele tem uma só. Só que ele dá um dano brutal, é a classe que, é. que mais dá dano. E a caçadora, que é, é uma arqueira. A dona Luna vai ficar devendo o jogo de hoje, viu, galera? Ela falou, ela se reserva no direito de não indicar nenhum jogo hoje só de raiva. Exato, exato, porque eu não sou obrigado a nada. Ô que você tá gostando, cara, do jogo? Eu sei que tinha comentado comigo, galera, que ele tava jogando o mesmo jogo. Cara, então, é, a Luna já falou praticamente tudo. Eu tô jogando, com, com a gente já jogou algumas partidas juntos. Eu só tô jogando de Samurai, desde o começo, tô quase no nível máximo já, que dá pra alcançar. E cara, é assim, vou mandar real, me surpreendeu. Ai, a Sony deu na Plus uma DLC. Aí já fiquei tipo assim, ah, velho, você tá de, tá de piada. Sendo bem honesto, eu gosto também bastante da temática japonesa, né, de, de Samurai. E eu cheguei a jogar no podcast passado, inclusive, eu tinha... A gente Tava falando justamente sobre jogos difíceis Eu cheguei a trazer um pouco Sekiro Temática de Samurai também Eu gostei muito do Sekiro, não cheguei a zerar Eu parei no começo do jogo porque é, Eu tive pouco, pouca oportunidade de jogar Porque eu não cheguei a comprar ele Pelo online que eu joguei até agora do, do Ghost of Tsushima É um Sekiro mais de boa Ele é mais fácil Se você não souber pegar o timing do jogo No Sekiro, pra dar parry é, Cara, você não passa do primeiro boss tá ligado? É igual Dark Souls mesmo, da From Software, né? Então são jogos difíceis. É, não muito difíceis, né? Se vocês querem saber mais a nossa discussão, o podcast passado foi exatamente sobre isso, dificuldade e Souls-like. O jogo é bem legal, eu recomendo você jogar, ele é divertidinho. Mas realmente, eu concordo bastante com a Luna. Tem alguns probleminhas Nunca chegou a acontecer comigo de dar esse bug de, por exemplo, o cara não morrer, entendeu? E, e eu ter que quitar ou me matar. Mas aconteceu com bastante gente, então é algo que a gente tem que comentar, né? Quanto ao resto, o jogo é bem divertido. Eu recomendo vocês baixarem e testarem aí, porque deram de graça na Plus. Me deu uma vontadezinha de comprar a campanha, entendeu? Se eu tivesse fundos pra investir nisso agora, eu compraria. Porque gostei bastante do jogo e a história parece ser bem legal. Eu vi um pouco sobre a campanha, parece que é bem legal mesmo. E, sim, você não tá ficando com vontade de jogar o The Ring não, cara? Como é que tá a expectativa? Ô, Lúcio, a mesma coisa, cara. Mesma coisa do, do Ghost, assim. Vontade eu estou, mas, cara, tem muito jogo na minha lista. Assim, eu tô... Eu tô querendo começar o Persona 5, que é um RPG. Assim, consideram, eu já vi em vários lugares, o melhor de RPG, né, que são... RPGs japoneses do PlayStation, uh, porque o Persona 5 é originalmente de PlayStation 3, né? Eu comprei o Persona 5 Royal é, Deluxe esses últimos, acho que um tempinho atrás. Tava jogando Horizon, né? Terminei o Horizon, muito bom. Tenho agora o Persona 5 pra jogar. Tenho The Last of Us 2 pra jogar. E aí tem o Elden Ring e eu, eu tô afim de jogar o Ghost também. Então, assim, muito jogo, pouquíssimo tempo e pouco dinheiro pra comprar também. Então, essa é a questão. Mas, cara, tô hypadíssimo, sim, com o Elden Ring, pelo que eu vi do jogo, é, tá magnífico, entendeu? Tá muito da hora, tem alguns bugs, claro, mas é exatamente o que você falou, é uma sensação totalmente diferente. Ter um Souls-like mundo aberto, mano, isso é, isso é uma inovação que, que a gente não, não via no, nos antigos nem perto, entendeu? Sempre foi uma característica muito marcante dos Dark Souls e e do Bloodborne, aquele mapa em específico, e era isso. Agora você ter um, um, jun, a junção dessas duas coisas tá me parecendo muito espetacular. Pois é, cara, porque eu fico imaginando, você que sempre foi fã do, do gênero e tal, o tanto que você vai gostar, porque eu tô gostando, né? Eu nunca fui fã do gênero, e depois que eu experimentei o Elder Ring, cara, eu tô completamente apaixonado, sério, cara. É um dos, eu acho que tá na minha, meu top 3 maiores RPGs que eu já joguei na minha vida. A gente tá cansado de falar de, de Skyrim, cara. Skyrim é o jogo da vida mesmo, muito foda. Eu falei semana passada do, do, do Oblivion também, que marcou muito a minha vida. E eu tô na mesma pegada que você, Seeker. Eu tô com uma porrada de jogo pra finalizar. Eu tenho que finalizar o Cyberpunk. Eu tenho que finalizar o Psychonauts. Tá no finalzinho, mas eu não acabei, cara. Mas, cara, chegou Elden Ring, eu viciei nessa merda e não consigo largar, cara. Ô, Loso, você citou o Cyberpunk? Cara, a minha história com o Cyberpunk, a gente costuma zoar, né? Que a gente costuma falar, quando você abandona um jogo assim do nada, a gente fala que enfiou o jogo no rabo. Cara, eu enfiei Cyberpunk no rabo, velho, umas 5, 6 vezes antes de zerar. Juro. Tipo assim, eu, eu tava jogando o jogo, tava esperando a contagem regressiva no lançamento, meia-noite do dia, eu baixei. E eu zerei o jogo quase um ano depois. É porque bom. eu parei muitas vezes durante o jogo, sabe? Você foi guerreiro, cara. Porque você jogou na época que ainda não tinha esse patch de correção de monte bug. E o caramba 4, cara. Sim, Porque sim. Você gostava mesmo da parada, cara. Foi uma decepção absurda, né? No do quando lançou o jogo. Mas assim, partindo pra minha indicação, pra gente não se estender muito, o jogo de hoje ele é um pouquinho diferente de todas as minhas indicações aí até agora. Ele é um jogo de PlayStation 1, é o Mega Man. A galera mais da antiga aí. Assim, eu penso, eu considero assim, a galera mais da antiga provavelmente é mais fã de Mega Man. Porque a franquia não envelheceu muito bem, sabe? Os últimos lançamentos não... Pelo menos aqui no Brasil, sabe? Não foram tão populares assim. Como os antigos eram, né? É o Mega Man X4. Ele é de Playstation 1. Vou contar um pouco resumidamente pra vocês. O jogo não aprofunda muito em história. São cutscenes, assim, separadas, assim, que nunca aprofundam, entendeu? Nunca aprofundam em nada. Você tem que tirar algumas conclusões, assim, próprias. Mas, basicamente, a história de Mega Man é... e desse jogo em específico é de traição, né? O antagonista da série, que é o Sigma, ele era meio que o general do X, do X, né? Que é o Mega Man e o Zero. Que é o, entre aspas, irmão dele é, Eles são androides E o Sigma era o general, líder deles E ele era um traidor E aí você sempre vai dar um pau nele no final do jogo Praticamente é isso que envolve Pelo menos a série X, né Que foi a que eu joguei Eu tô indicando, ele é um jogo de plataforma, né 2D é, Eu considero o gráfico do Mega Man muito bonito, entendeu Existem ressalvas Então tem gente que acha que não mas a minha opinião é que eu achei legal pra Playstation 1, sabe? a proposta que o jogo apresentou, o gráfico é legal. A gameplay do jogo é onde brilha para mim e onde faz eu recomendar para vocês. Não é nada de novo, mas é o mais do mesmo que a gente gosta, entendeu? Enfrenta o chefão, absorve um poder dele. Esse poder que você absorve de um chefão vai ser a fraqueza do outro. E no final você vai ter que matar o Sigma, entendeu? A história é bem previsível, na verdade não mega, vai, tem algumas traições ali, alguns plots no meio e algumas pessoas vão gostar, mas não é mesmo forte. O que destaca nesse jogo, cara, pra mim, que você, eu não sei se tinha antes, né, em outros Mega Man, você consegue meio que montar builds, entendeu, e você consegue jogar com zero também, Esse é um ponto bem legal. Que não tinha em vários outros, porque o Zero sempre foi o meu personagem favorito. Né? Ele usa espada e ele é boladão. E isso marcou muito pra mim, porque foi o primeiro Mega Man que eu joguei com o Zero. E ele sempre foi o meu personagem preferido aí da, da, da série. Só com o X, né? Você consegue achar peças de armadura e montar a tua build de certa forma. Outro ponto a se observar também é que ele não é tão difícil como os Mega Mans é, antigos. Aqueles eram muito try hard, Não sei se vocês aqui têm alguma experiência com Mega Man. Mas os jogos antigos, além deles serem muito mais devagar, e é por isso que é tão difícil, porque às vezes você está acostumado com a velocidade de um jogo de hoje. E você pega, por exemplo, esse Mega Man de Game Boy Advance, vai E cara, é muito devagar E aí você tenta fazer o jogo que já é difícil um pouco mais rápido E você não consegue Esse Mega Man é um pouco menos difícil, entendeu? E ele é um jogo um pouco mais ágil também Eu penso que isso foi uma característica que também marcou bastante Você pode meio que pular e andar com o dash apertado, o botão de dash E isso é, agiliza muito a tua gameplay então eu lembro pra época do Playstation 1 isso foi muito marcante, então essa aí é a minha recomendação da semana Mega Man X4 de Playstation 1 fechamos aqui a nossa lista de indicações e a gente pode passar agora já para o nosso tema principal, a gente vai falar um pouco sobre os 25 anos aí do Gran Turismo e dos jogos de corrida que a gente já jogou, qual que é a nossa experiência nesse ramo. Histórias engraçadas que eu e o cabeça temos umas histórias bem bizonhas aí para contar. Gran Turismo, eu vou começar puxando. Conheci o Gran Turismo no Playstation 1. Quando saiu o Gran Turismo, cara, foi uma coisa de doido. Uma das mecânicas mais legais do Gran Turismo, que nunca deve ser perdida, é a questão de tirar a carteira Isso é muito legal Fazendo uma comparação rapidamente aqui, gente Eu vou pegar o Gran Turismo e o Forza o Gran Turismo, ele é tão superior nessa mecânica Não tô falando de gráficos Esquece essa conversa de fanboy, gente Vamos falar do jogo Do que, que me agrada no jogo Toda a mecânica de você construir a sua carreira Você começar com carro usado, cara Eu não joguei esse novo Gran Turismo Mas naquela época, o Gran Turismo 1 O Gran Turismo 2, que eu joguei pra caralho você começava comprando carro usado você podia comprar um carro novo pior mas você podia comprar um carro usado melhor e aí seguia tunando o carro botando ele no modo esportivo cara isso é muito legal e o Forza não tem isso. Do Forza que eu joguei, eu joguei muito Forza 6. Não tem isso do jeito que o Gran Turismo tem, cara. Tem uma vontade de jogar esse novo Gran Turismo exatamente por causa da nostalgia. Da fórmula que eles encontraram, né? O pessoal fica criticando, ah, é mais do mesmo e tal. Uma das maiores besteiras que, a, que as pessoas podem falar. Eu queria que você comentasse, cabeça, como é que foi sua experiência com o Gran Turismo? O que, que você tem para contar da gente? O que você lembra daquela época bacana que não tinha o um memory card pra jogar Gran Turismo? <risos> você lembrou o um ponto assim, crítico, né? Porque pra quem conhece Gran Turismo, né? Sabe que tirar carteira é o ponto, assim, é o ponto alto. Mas é maçante. Tipo, você tem que labutar ali bastante até você conseguir, né? Chegar na super licença. Você gasta horas e mais horas. Se você não tiver o um memory card pra salvar, você, pô, você vai perder isso aí todo, todo dia. Você tem que fazer tudo de novo. Então, assim, era complicado. Mas o jogo, né? Principalmente assim que ele lançou, que, assim, eu também, né? Como o Colosso. Eu, eu tive a experiência né, do Playstation 1 com o Gran Turismo 1. E na época, assim, foi muito revolucionário. A gente, assim, ficou maravilhado com o jogo. E se eu não me engano, ele foi lançado em 96, né, o, o Gran Turismo, o primeiro Gran Turismo. O primeiro Turismo, foi, assim. cara. Primeiro Isso aí, foi. o Ayrton Senna tinha dois anos que ele tinha... Falecido, né? Então, assim, a gente tava com automobilismo, né? Todo brasileiro tinha aquilo ali na veia. Então, a gente ficava doido. A gente perdeu muito tempo da nossa infância jogando Gran Turismo, né? Os as corridas, né, tirar carteira, tinha umas provas que era de endurance, que eram corridas grandes, né, que você tinha que ficar ali, pô, eram 50, 60 voltas, então a gente revezava. Pô, isso era do caramba. Corria cada um corria 15 voltas e no meio de quatro meninos ali, né, todos os primos ali jogando, então assim, poxa, durava duas horas jogando o Endurance a gente conseguir ganhar ali, masterizar o jogo, né, que a gente queria fazer tudo, e eu acho que a grande pegada do Gran Turismo sempre foi essa, que eu acho que igual o Colosso tá falando aí que o pessoal às vezes reclama que é mais do mesmo, só que assim é uma fórmula muito legal, muito, assim que dá muito certo, que eu sinto muita falta disso nos jogos que eu jogo, que é você ter um modo single player ali né, campanha, que te prende então, assim, esse lance de tirar carteira te prende demais, porque você tem que ficar ali é, te desafiando. Então, assim, para você conquistar ouro em tudo, você tem que dedicar. Então, você tem que ficar ali, tem que ficar ali dedicando, dedicando, até você conseguir. Então, assim, isso marcou demais. Como era o primeiro, a gente ficava assim, maravilhado, a gente jogava horas, horas. Assim, foi assim, muito marcante. Por isso que, assim, eu tô muito hypado né, com o Gran Turismo 7, porque eu acredito que do... Gran Turismo Sport pro Gran Turismo 7, né? Teve uma mudança ali, né? O GT Sport, ele saiu com uma pegada mais online, a comunidade reclamou muito e como o Gran Turismo é o única, né? Um dos únicos títulos do Playstation, né? De carro, né? De, de corrida ali, que é o maior, né? A maior franquia e foi o que mais vendeu cópias até hoje, né? De, de todos os jogos do, do Playstation. Então, assim, os caras trabalharam, meu amigo. E assim, isso eu achei muito legal Eles ouviram a comunidade Voltaram pro que tava dando certo Pra quem, assim, tá acompanhando o lançamento Eu, é, particularmente Venho, assim, assistindo Todo dia é, um pouco de vídeo Do Gran Turismo, porque infelizmente O meu único Playstation foi aquele Playstation 1 Até acho que no terceiro episódio O Colosso contou a história Do <risos> fatídico dia Que meu pai destruiu <risos> ele com o machado <risos> Por conta, por conta do Gran Turismo, sem memory card, então se assim, a gente fritou o PlayStation durante 4, 5 dias, e ele não sobreviveu por conta do meu pai, tá? O PlayStation ele ele é muito bom, ele aguentava o um tranco, mas meu pai, ele apelou e meteu um machado nele e eu achei melhor não chegar perto. Então assim, porque ele tava com machado a na da mão. Sabia a decisão. Eu ia virar um bichinho do Elden Ring ali. Tem que bater. Então, assim, ali foi o meu último PlayStation. Mas, assim, cara, que... eu Hoje eu só não compro o PlayStation 5 por conta de, assim... De dinheiro que, pô, é 4, 5 mil reais ali pra você investir. E mais 300 reais do jogo pra jogar o Gran Turismo. Porque, assim, eu vou ter que ficar no YouTube mesmo. É. Mas é um baita jogo, assim. Foi assim, muito legal tô, tô muito hypado, mas infelizmente igual o, o nosso amigo Seeker falou dos jogos que ele quer jogar e às vezes não pode por conta que a gente não tem dinheiro infinito, mas é assim, eu, eu fico na hype muito bacana. É exatamente porque 300 conto é, um, é uma puta falta de sacanagem, né? Não, não dá, não dá, não, dá pra, não dá pra aguentar 300 conto não. exato bicho 300 pontos aqui, só, só quero fazer um parênteses gente, vou voltar aqui um pouco na história do, do cabeça cara, porra, gente, vocês tem que imaginar cara, porra, quatro cinco moleques jogando o mesmo console e aí, velho, essas corridas os Endurance que tem no, no, no Gran Turismo eles duravam, cara. A menor durava duas horas. E os maiores durava três, quatro, cinco horas. Então, vocês imaginem isso. E aí, cara, quando você termina a corrida, você ganhava um carro. E o grande X da questão era que carro que a gente vai ganhar se a gente fizer essa corrida aqui, gente. Vamos fazer? Bora. A gente juntava numa sexta-feira à noite. <risos> e aí, cara, a gente revezava. Ia meu irmão, ia eu, ia o cabeça. E o meu, meu outro primo E aí velho O Jorge era daquele tipo assim Velho, vamos assistir Star Wars? Vamos assistir a trilogia? Vamos virar a noite? Vamos, é vamos. o Primeiro a te, a te motivar Quando começava aquelas letrinhas subindo no espaço O Jorge já tava dormindo E a gente na inocência de criança A gente acreditava que o Jorge no meio da madrugada Ia conseguir jogar Gran Turismo sem dormir O cara pegava a vez dele, cara e aí a gente ia dormir, porque a gente tava muito cansado, com sono mesmo e tal. Aí o próximo acordava do tal carro encostado no muro, em último lugar. Tudo que você tinha feito, o cara tinha perdido em 5, 10 minutos, que ele foi tirar um cochilo, cara. Nossa, que raiva, cara. Era brilhante ideia de dormir no meio da corrida. Mano, por que a gente não deixava? Só uma descansada de olho. Jorge pisava na marmita, velho. Pisava na marmita, velho. Porra, cara, peidava na parofa. Eu, a gente não deixava ele começar, porque o Jorge, ele era muito afobado. Ele não dava conta de ficar em primeira, e partia, e ficava doido. Mas se, ele, se a gente desse o carro na mão dele, frente, no primeiro lugar, beleza. Se ele não dormisse, ele conseguia fazer a corrida dele bem feita. Mas, cara, que desespero, gente, pra ver. E aí, quando se ganhava o carro, o carro era... Porcaria, velho, que raiva, cara. Quando sai um demil daquele negócio ali, daqui, ô oh, oh raiva, ô oh raiva. Meu Deus do céu. É tipo a história que a Luna tava falando, do bug, né, do, do jogo que ela indicou. Que uhum. faz você perder meia hora, né? De... Porra, 40 minutos Sim. também. É, então. Pô, você imagina você perder uma hora e meia, duas, cara. Era complicado, era complicado demais, meu Deus do céu. Aí dá vontade de pegar o um machadão do, do claro, pai não... do, do cabeça... <risos> E... e na cabeça dele, entendeu? Porque... O famoso teste drive no Jorge. Isso, pra ver se tava molado, porque, nossa, é como diz o Colosso no primeiro, acho que no primeiro ou no segundo, que é a vontade de cagar e não poder, né, Caramba. É. Mas, Seeker, conta pra gente, cara, como é que foi sua experiência com jogos de corrida? Você chegou a jogar algum Gran Turismo? Quais jogos você chegou a jogar? Cara, eu vou ser bem honesto com vocês. Corrida não é um gênero que eu amo, mas eu tenho, sim, certa história. Eu jogava bastante. Se eu não me engano, é, o, o Leandro vai poder falar um pouquinho melhor. O, o Gran Turismo, se eu não me engano, 4? Era o 4 que era de Playstation 2? Eu acho que cara, sim. Cara, eu, é, eu não, não vou lembrar agora, não. Não, não vou, não vou lembrar, mas eu acho que é, eu acho que é o, é o 4 sim, que ele era bem assim, o gráfico dele foi muito bom até, a galera tava pagando um pouco de pau pra isso mesmo. É, o um 1 e ah, o 2, Play 1, um. o resto eu não sei muito bem, mas eu acho que é isso mesmo, cara, deve ter, deve que o 3 acho e o 4, acho que foi o 4, 4, que, foi o 4 que assim, eu acho que o 4 chegou no Playstation 2 com assim... Usando tudo que o Playstation poderia usar na época. E Eu... isso foi esse. Esse jogo foi espetacular, entendeu? O meu pai gostava bastante, ele gosta até hoje. O meu tio também. Então a gente jogava às vezes. E é, é bem a pegada que vocês falaram mesmo, né? Que você pegar. começar lá de baixo, ir fazendo é, as, as provas para pegar as licenças, né? Tirar as, as licenças, isso é. Isso sempre foi mágico, né? No Gran Turismo. E olha que eu nem tô, não, nem tô comentando de gráfico. O jogo foi com um gráfico espetacular. Que na época a gente falava assim, cara, esse é o limite, entendeu? Esse é o limite da tecnologia. Pra gente aquilo era 8K. Então eu joguei um pouco nessa época. Um pouco não, vai, eu joguei bastante. E eu jogava também, mas não é necessariamente de, nessa pegada de simulador. O Crash Team Racing, né, que é o, o CTR, eu jogava desde o antigo, esse eu joguei bastante, cara, bastante, no Playstation 1, o original, eu adorava o jogo, a minha história com Crash foi sempre desse jeito, sabe, eu sempre joguei muito o Crash Bash e o Crash de corrida, né, o Team Racing. E o original, o Bandicoot, eu nunca fui muito fã Porque eu não sou muito fã de jogo de plataforma Mas o de corrida, nossa, eu jogava demais E quando fizeram o remaster, né? O remake, né? Agora pra Playstation 4... Cara, eu fiz a pré-venda do jogo... E eu platinei... E foi uma das platinas mais difíceis que eu já tive... Porque é uma platina 100% skill... Se você não jogar muito bem o jogo... Você não consegue platinar... Não, porque assim... Tem muita platina que é farm... Entendeu? Você vai ter que ficar farmando algum item específico... Matando o bicho lá... Sei lá... 500 vezes pra ele dropar um item... E você conseguir a platina... No caso do Crash, não... Foi uma platina 100% na skill... Você tem que superar os time trials lá, ou as corridas de tempo. E eu sempre fui mais fã desses jogos mais de corrida é alternativo, sabe? Não os simuladores mesmo. A gente, cara, pode ser sincero, a gente curtia muito, porque meu irmão, ele é bem cabeçudo, cara, assim, ele saca muito dessas coisas, é, é meio que uma habilidade natural, né, cabeça. Cara, eu acho que se não fosse ele, a gente nem ia curtir muito essa vibe também, não, cara, de meio simulador. Sim, sim, na época tinha até o GP3, né, que é um jogo Fórmula 1, né, que era muito simulador mesmo, você tinha que fazer acerto no carro, isso em 2000, 2000, 2000 na, na real que lançou o GP3. Poxa, assim, também o um jogo que a gente ficava louco. E ele tinha uma habilidade, assim, descomunal. Era fazer acerto, mexer no carro, então assim, era mais... Ele plantou bem essa semente, né? No Olha, eu tenho que, a gente tem que reconhecer isso aí, porque... E eu, eu nunca tive paciência, portanto, os jogos de corrida de hoje em dia que eu jogo, não fico mexendo muito em configurações e tudo mais. E eu quero até fazer um parênteses aqui, o, o Seeker falou de gráfico do jogo, ah, o gráfico é o limite e tal. Cara, na nossa cabeça era o um limite mesmo, era doideira, pra mim era o Gran Turismo sempre foi perfeito, cara. E eu fico assim, cara... Pra quem tá ouvindo esse podcast hoje, eu quero dar um recado, assim, muito sincero pra vocês, cara. Parem com essa idiotice, cara, de ficar tentando achar coisa ruim no Gran Turismo 7, cara. Porra, curte o jogo, joga o jogo, vê como é que é. Porra, você tá preocupado com a plateia, velho? Se, se tem a porra do, do, do boneco bonito, feio e tal, para com isso, cara. Se diverte, cara. O jogo é bom. Ponto! Quando eu jogar, eu tenho certeza que eu vou gostar, porque a fórmula tá ali, cara. Eles não, eles não mudaram muita coisa. Mudaram um pouco da física do jogo, provavelmente, e gráfico. E agora, ficar nessa besteira, nessa guerrinha... Falar que o jogo é merda, besteira. Luna, conta um pouquinho da sua experiência. Nossa, deixa só te de cortar, Luna, ah. só um instante, porque, nossa, Ainda bem agarrado. que você me acordou, eu ia fazer uma piada muito merda. Obrigada, <risos> <risos> Mas faça depois, por favor. Já é, já foi o time. Cara, o Colosso aqui, é, isso aí me mata. É, esse, essa questão que teve até algumas é, comparações da plateia né, do, do Gran Turismo, que era mal é, os, os bonecos né, não eram bem feitos ali né? então assim, não tinha tanto detalhe por favor, você tá jogando um jogo de corrida a proposta dele é só circuitos né? diferente do Forza Horizon 5, que você tá no mundo aberto cara, você vai parar seu carro para olhar a plateia para quê? você tá a 300 por hora no carro, você não tá nem conseguindo ver direito a pista. Exato. Então assim, a sua atenção é toda ali na pista e na física do carro e no som do carro. Então assim, cara, por favor, me, me poupe, né? Não. E vocês acham que o piloto de Fórmula 1 enxerga a plateia em HD? <risos> Eles veem só catarro passando. Ele <risos> nem chega nada. Se a mãe nem do cara acesso. te vê lá, ele nem vê, <risos> véio, na moral. Mano, esse bagulho de, de que a gente enxergava os gráficos perfeitos, né, era 8K, é muito verdade, porque eu tenho na memória, Zombie Raider, por exemplo, eu, eu tinha na memória o, o melhor gráfico do mundo, quando eu joguei o Legends, eu falei, cara... Que, que, que perfeição esses gráficos, sabe? E era impressionante mesmo como que a gente enxergava os negócios direitinho. Era um <risos> jogo triangular, poligonal. E a gente tava enxergando direitinho, a conseguia enxergar direitinho. E hoje em dia, como tá bem avançado, né, a gente fica reparando em detalhe, tão idiota, tão bobo. Falou tudo. E, te, e, e fazendo até um parênteses nisso aí, rapidinho, cara a gente deixa de receber uma porrada de jogo é, no, no espaço de tempo um pouco menos curto por causa dessas idiotices, porque os caras têm que ficar fazendo pente fino em coisa que não precisa fazer. É, exato. Ficar refinando o no gráfico. E cara, só um parênteses, a Luna falou que quando o cara tá, tá no carro de Fórmula 1, ele só vê o catarro né, em volta. Foi assim, E o, e o Lele mandou que ele nem vai ver a mãe, né? Mas assim, provavelmente ele vai sentir que a família dele tá lá, entendeu? Eu tive uma experiência bem engraçada com esse plano de sentir, porque a minha TV quebrou e eu não sabia. Fui levar num velho, o velho era cego e ele arrumou a minha TV sentindo, tá ligado? Foi muito, foi muito engraçado e tipo, tá pegando. Tipo, o velho é uma lenda viva. Então, eu penso que é a mesma coisa. Porra, que é, do... né? loucura. Caralho, aqui no podcast é lições de vida, mano. Tá achando o quê? Não é só merda que o Colosso fala, não. Ou eu tô zoando. Ele não era velho, não era cego, não. Só que ah, depois, assim, ah, o zóio dele era tão fechado que parecia que ele era. É, 5% <risos> de visão, tipo. E, é, e pra eu não ser cancelado, tipo assim, ele não era asiático, tá? Tipo assim, o zóio dele era realmente só murcho. <risos> Mano do céu! <risos> Manda eu falar, cara, você vai ser cancelado porque você tá, tá zoando um japonês, viado. Puto que pariu. Não, deu tempo, deu tempo de me explicar aí. É, eu olho muito. Cara, teve uma vez, cara, estranho, muito graça, não sei se você lembra dessa cabeça. John, a gente jogava muito RPG de mesa na década, no início dos anos 2000, 1999 e tal. E aí, cara, tinha um brother nosso que Curtia muito RPG e a irmã dele queria jogar. Ele, ele contou essa história pra gente. Ela ficou enchendo tanto o saco, aí ele deixou ela jogar. Não, então, o que, que você vai fazer agora? Não, eu quero chupar o sangue de uma pessoa. Ah, tem um cara passando. Não, eu quero, chupar o, quero chegar perto dele, conversar com ele e vou chupar o sangue dele. Não, mas o cara, ele é assim, parecendo meio batoré, assim. Ele não tem pescoço, o ombro dele é levantado. Mano, olha que bosta melhor armadura contra vampiros. É, Olha que bosta cara, só para não deixar a garota jogar cara, que merda cara. Eu vou aproveitar que você falou disso aí. Eu queria jogar aquela mesa de RPG de vocês para o alto porque eu também sempre quis jogar e vocês não tinham paciência para me ensinar. É, não, gente, mano, mas é gente. porque a, a diferença de idade naquela época era muito. É, né? é muito gigantesca mesmo. É. Era uma mebinha. Você só sabia rir, Macaca. Então não tem jeito, não. Pô. Eu só sei rir até hoje. A gente já tinha que aguentar o Jorge, cara. Não, era o Jorge e o Kaká, cara. O Jorge e o Kaká. e o Kaká fazendo merda o tempo todo, cara. Puta merda, o, o Jorge, ele colocou o nome de um personagem mais mitológico do mundo, Siki. O nome era Acheropito Papazone. Olha, esse é quase <risos> o nível do meu personagem no RPGzão antigo, MMO, que chamava Priston, Priston Tail. Caraca. Yes. O meu personagem era ninguém mais, ninguém menos do que negro místico. <risos> <risos> negro místico o destruidor de mundos não, mas Jorginho era velho, tinha Xeropito Tapazoni, tinha Lavo Bilac Iron Man e assim vai a lista <risos> mano, ele só foi na casa desses moleque, cara tinha um livro de nomes esquisitos, cara só Deus pra saber quem que escreveu esse livro e quem foi o cidadão que comprou o livro, cara misericórdia, gente, a gente tá viajando aqui, né, um assunto aqui mas beleza, hum. cara Conta, Luna, a sua experiência com carros, pelo amor de Deus. Eu, eu tô aí no, no, no grupo do Seeker, que eu não sou muito fã de, de jogo de corrida, não. Hoje em dia eu não jogo nenhum, mas quando eu era criança, eu joguei, eu gostava pra caralho. Eu joguei muito Need for Speed e Underground, o Burnout. Mano, eu, nossa, eu jogava, nossa, agora eu me lembrei do, do Nascar. Caralho, como eu gostava do Nascar, cara. É demais, pô. Depois, nossa, era muito bom. Eu não vou lembrar mais detalhes do jogo, vou explicar nada. <risos> Se quiser, vocês quiserem, vocês podem aí no YouTube. Porque eu não lembro mais. É, a experiência que eu tive depois de Macaca Véia, foi quando eu fui na casa do Colosso, passar um tempo lá, não, não lembro mais por que que foi. O cabeça convidado aí tinha instalado o volante dele no computador do, do Colosso. O teu irmão, agora eu não lembro. É, tinha um computador lá. O Leandro colocou o volante dele lá. E, mano, muito da hora jogar de volante. Você nunca mais... Quer... Eu nunca mais quero jogar jogo de corrida sem volante. Depois de eu ter testado o volante. É muito da hora, cara. É muito diferente. E... Você só fica com a experiência boa de dirigir. Você só tem aquela empolgação de dirigir na vida real. Assim que você tira a carteira, né? Mas ainda assim, tem o cagaço. E, mano, no, no, no, no videogame, no volante, é, é, é muito bom. Eu acho que foi até... Ah não, foi o Forza, né? E realmente, cara A experiência é... Você não quer jogar mais Eu, eu comprei o uh -huh. um volante Uma época eu vendi porque eu não tava usando Mas até te falo Até arrependi de ter vendido, cara Porque é muito legal Quando sai um jogo de, de corrida Novo, você não anima né, Jogar no controle Fazendo até um, um parênteses com o que você comentou de jogo, cara Burnout Revenge é bom, cara Burnout Paradise <risos> é uma merda mas Burnal Revende é muito mais. E eu não faço ideia qual que eu jogava. Eu achava. É, ver, o, é o Revenge. Não. É o Revenge, porque ah, o Revenge. eu joguei muito com você no Playstation ah, 2. Só. Muito. A gente jogou muito. E é muito legal ah, o jogo. Caramba. É bem arcade. Tem muita batida, explosão. Caramba, a quatro, cara. E, mano, esse bagulho do, do volante me lembrou daquele joguinho, daquele simulator lá. Que simulador de caminhoneiro. Eu esqueci o ah, nome Esse do... macaco desse do Leandro novo. joga isso. <risos> Então, truque. velho, da, é, Trunco. dá muita vontade de jogar. O cara, tranque, por favor. É, já vou pedir 6, obrigado, 9 mil. Estamos então, vou... falando de truco aqui, aí eu já vou virar mesa. É, pô, pô aí já virou truco. pô. Os caras montam um, um setup, cara, com, com aquele aparato, do, com volante, umas marchas loucas. Mano, dá muita vontade de jogar, parece que você tá dentro do de um caminhão. Nossa, Lula, nem fala, velho. Pelo amor de Deus, eu quase gastei <risos> meu dinheiro todo que eu tinha pra comprar isso aí. Que... Cara, cada projeto maluco que os caras faz. Que assim, Sim. o Eurotruck ele tem muito. Assim, ele é simulador absurdo. Então, assim, ele tem é, como você montar um painel de um carro. Tipo, você tira o painel do seu carro, né? Lógico, que é um carro velho. E você consta todos os sinais que o carro tem ali dentro. Então, assim, tem gente que faz com Arduino, né? Que é um computadorzinho ali pequeno que você pode programar. É, resumindo, né? E você consegue acessar tudo. Luz de freio, óleo, contagiro. Então, assim, cara, eu vi aquilo e falei assim, caramba, quanto que isso custa? Aí, tipo, nossa, era 700 conto, 800 reais e você vai entrando naquilo. Cara, que loucura. E é muito gostoso. O jogo é muito gostoso mesmo. A Luna falou um negócio legal também, que é tipo assim, eu sou muito do time dela. Que é, quando eu tirei carteira, pô, você fica maravilhado pra dirigir e tal. Mas, cara, eu até detesto pegar a estrada. Então, assim, eu não, eu não gosto de dirigir. Então, mas no volante aqui, no, no virtual, cara, eu adoro é uma loucura então assim e a experiência do volante realmente ela é outra então assim para quem tem né condições né financeiras e lógico você não vai comprar um negócio para você usar um mês ali e parar então assim para quem já curte jogar o jogo e quer dar um upgrade, cara, é outra experiência, é outra experiência mesmo, por causa da, do force feedback, né, que é o, a vibração ali, quando o carro passa num buraco, numa zebra, é assim, é muito legal. E os pedais, que assim, também faz toda a diferença ali, então assim, ó, muito bom. Verdade, cara, agora eu não entendi essa, essa história aí de babuíno, o que que é isso que você monta aí, não sei o Do simulador? <risos> <risos> É tipo assim, imagina que você tem... Eu tenho um cockpit aqui, né? Onde eu coloco o, o volante, o, o pedal e a, o câmbio H, né? Então, assim, você pode incrementar. você colocar, por exemplo... É, eu tenho um programa de no celular, né, um, um aplicativo, que você consegue colocar o conta giro do carro, a velocidade, né, o tempo de volta, tudo ali. Em vez de aparecer na tela do jogo, vai aparecer no seu celular. Então, o Eurotruck dá pra você botar o freio de mão, então se assim, você puxa um você compra né, um gadget que é um freio de mão Você coloca o painel do carro mesmo é, é literalmente você arrancar o painel do seu carro Você plugar ali uns fios ali no seu computador E você conseguir que ele funcione junto com o seu caminhão do Eurotruck Aí você monta ali dentro do cockpit pois você bate aí na internet é, Cockpit de Eurotruck Simulator, você vê de tudo, cara. Você vê Mas cara que é caminhão mesmo. Melhor do que o simulador lá dos, da galera que vai tirar carteira. É, não, cara, não é. assim, absurdamente melhor. <risos> Nossa senhora, que esse simulador lá que parecendo, parecendo instantes que jogava no DOS, cara. Galera, <risos> imagina com bar esse. É, todo, todo esse aparato, né? O volante, os pedais com realidade virtual, mano. O PlayStation VR 2. Mano. Cara, cara. Essa, na moral, gente que tem dinheiro, mano, acabou a vida, tá ligado? É que Não. tem esse hobby. Falou a verdade, mano. o cara vive no virtual, velho. O cara vive Porque no virtual. Porque eu tenho o PlayStation VR 1. Um. Cara, eu adoro, sério. Tipo, eu sou um, um baita entusiasta de realidade virtual. Também. E o 2 vai ser, cara, uma revolução, sabe? O PlayStation VR 2, com tudo que mostraram até agora. Eu também acho. É, jogar no, no... realidade virtual, jogo de, de carro, não ia dar muito certo pra mim. Que eu ia passar mal, igual eu passo de verdade. <risos> nossa, cara, eu viajava Caramba. com essa macaca no carro, cara. <risos> Ô, pai, tô passando mal. Falei, nossa, o vai botar em mim que nem água, velho. Você é doido. Até hoje, hoje tá pior. Mano, cara, eu vou à toa. Oh, mas pra fechar o nosso assunto, cara, do tema principal, eu só queria passar bem rapidamente, cara, numa das franquias que eu tô muito triste de nunca mais ter tido nenhum título, o Need for Speed, cara, eu acho que eles deveriam voltar com Need for Speed Underground, cara, principalmente o Underground, porque o Most Wanted eu não gostei. Gostei do Underground, o 1 e o 2. São maravilhosos, cara. É, eu acho que você falou tudo, Colosso. Eles se perderam. Então, assim, eu acho que... É, tem muito isso, né? Até o, o Gran Turismo, né? Do, o 6 e o Sport, ele teve essa ele deu uma perdida na mão ali. O desenvolvedor né, ele é muito bom, assim, o, o diretor do game, né? Então, assim, ele conseguiu retomar o caminho. Eu acho que o Need for Speed foi, assim, se perdendo e foi tentando cada vez uma coisa mais errada que a outra. Ele foi para uma parte de simulador, que era o Shift 2, mas não fazia bem. Então, assim, ele acabou não fazendo nada bom depois do Underground, do underground 2. Tem gente que curte alguns, né, títulos, né, é, depois também que, assim, eles não fizeram merda, né, é um jogo jogável, mas, é. assim, nada com o sucesso do Underground 2, que na época eu, assim, que eu joguei muito tempo, que, assim, customização era absurda pra época, e mundo aberto. Então, assim, era a pegada, que é o que o Forza pegou, assim, ah, não tem ninguém que faz, eu vou fazer. Fez muito bem. É, mas é uma coisa que eu tenho que concordar com você em relação ao Forza Horizon, cara. Não é um jogo que me atrai nesse sentido, igual o Underground, me atraía. Eu acho que o Forza é muito ninguém, sabe? É como a, como a Luna fala, falou nos outros episódios do, do podcast, muito, meh. Né? Sabe? É um jogão, mas é me. Me, me. vou ser bem sincero. Sei lá, a temática, a forma de condução do jogo não me atrai igual o Need for Speed e Underground me atraía, cara. Que jogo gostoso, velho? Cara, assim, eu, eu vou te falar que, assim, eu joguei, né, o, o Forza 5 pelo menos algumas horas. É, o que não me atraiu muito foi, assim, primeiro a temática do jogo, né, esse lance do México, né, aquelas músicas muito felizes, aquilo ali no, no curto. Então, assim, o Underground 2 já era, pô, um rap doideira lá, pô, e tava hypado demais na época do Velozes Furiosos, então, assim, pegava muito ali essa hype, né, do cinema, então, poxa, casou tudo muito bem. A gente montava carro de som lá no Underground 2, ficava ali abrindo o porta mala colocando som no carro, aqueles led embaixo, então, assim, não é a mesma coisa, realmente. Mas, assim, pô, é um jogo que, assim... Se eu tivesse, né, meu gosto fosse mais voltado para o arcade, mundo aberto, pelo menos assim, som do jogo eu gostei demais, o som dos carros, o gráfico excepcional e é, como eu tenho o um volante, né, a gente sente que ele teve algum é, um trabalho muito bem feito. Eu acredito porque a equipe do Forza tem o Forza Motorsport, né, que ajudou também. No desenvolvimento do Forza 5, então, assim, os caras já têm uma experiência muito grande, então, assim, é um jogo bem acabado, mas, igual você falou, é assim, pra mim também é meh. Temática felizinho demais, é isso, é isso que me faltava, palavra correta, muito felizinho, tinha que ser bad boy. Tarum, tarum, tarum. <risos> Exato. Somos todos é sad boys. Eu esse barulhinho aí, mas eu não ia conseguir não. Meu. É, mano, a gente, a gente estourou um pneu de Fusca por causa dessa música, sabia? Como assim? Mano, que escuta essa. A gente foi jogar basquete, pegou o Fusca ah, vai. E, e, da, da rimando cabeça. E aí fomos jogar basquete na volta. Ele pega e, e coloca... É uma música que, que era do, do Need for Speed, cara E aí, a gente começou a pular dentro do carro, cara e, Tipo, tinha cinco homens ah. grandes pulando dentro do carro e o carro andando Cara, e, de repente ah. é, ele Explodiu o pneu, cara é. Puta Muito que... Bom. É, não furou o pneu, explodiu. Ele explodiu. Então, assim, a diferença <risos> de você furar um pneu e você explodir um pneu. Foi muito massa. É isso aí, galera. A gente vai fechando o assunto de hoje. Eu comi meu cachorro quente e estou feliz agora. Cabeça, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua participação, curtiu o podcast. Que demais, tá, gente? É, obrigado né, pela presença novamente. É, só queria deixar um recadinho aqui final, já que a gente está falando de jogos né, de automobilismo. Que assim... é Hoje tem três divisões né, de jogos. Então, assim, tem o Arqueidão, né, que é o jogo que não, ele não preocupa tanto com o simulador. Então, é, para quem quer jogar esse estilo, procura esse tipo de jogo, que vai, assim, vai deixar você mais feliz. Tem um jogo que mistura um pouco dos dois, que é o Gran Turismo. Então, assim, ele, ele facilita para quem não quer né, o total de simulação. E ao mesmo tempo ele tem um nível de simulação para quem procura isso também. Então assim, acho que ele faz muito sucesso também por conta disso. E tem os simuladores. Então assim, para quem quer entrar no mundo de simulação, que assim, eu quero né, total simulação aqui, que é um carro de verdade. Aí você parte para os simuladores, que assim, são jogos, eu... aí já vou até falar, são jogos chato que assim, não tem história, não tem nada mas assim, você vai entrar no, no jogo se você pisar no acelerador um pouquinho mais forte, seu carro vai rodar se você pisar no freio, ele vai cantar pneu, então assim, a pessoa que quer começar com esse tipo de game, não, não entrar é, é, com, da maneira errada, porque tipo assim, se você vai atrás de um simulador que é um iRacing por exemplo, você que não gosta, você vai se frustrar muito assim, logo de cara você não vai jogar nem 10 minutos do jogo. Então, assim, é importante, e às vezes, você vai gastar grana com isso e vai ficar puto. bem importante a gente fazer esse tipo de avaliação antes de entrar no mundo aí do automobilismo. Ô, oh, cabeça, eu queria pegar o, o gancho do que você falou, cara. Mano, eu falo quase todo podcast. Jogar videogame, você tem que saber jogar, cara. Não é só sentar na frente do videogame e achar que vai jogar e vai se divertir. Você tem que saber o qual que é a proposta do jogo? O que, que ele tem para te oferecer? Senão você vai ficar frustrado, entendeu? E aí você vai fazer uma crítica totalmente infundada de um determinado problema, cara, de um determinado jogo. E às vezes não é um problema, é você o problema que não sabe jogar a proposta do jogo. Foi o que o cabeça falou. Bem observado, cara. É, e hoje em dia, como tem muito streamer, youtuber, é, é muita, muito conteúdo que tem tá na internet de gente jogando você acha que você vai se divertir tanto quanto aquela pessoa que tá jogando, que tá fazendo conteúdo, que tá ganhando dinheiro com aquilo, sabe? Que é o trabalho da pessoa. Realmente, tem, tem muitas pessoas que se frustram achando que, que vai se divertir tanto quanto ele viu o, o stream, o YouTube, e, e não é. Lembrando que a gente vai estar disponível esse episódio em todas as plataformas mais conhecidas de áudio. Se você não tá achando a taverna, Muda sua estação de áudio, porque algum problema existe. Esse é o podcast mais conhecido do mundo e também vamos estar no YouTube. Eu peço desculpas a quem nos escuta e nos assiste. Hoje eu tive um probleminha com a minha webcam, então eu tive que deixar minha, o meu avatar no lugar da minha câmera. Mas na semana que, semana que vem eu estou de volta, até lá eu já consegui acertar esses detalhes. Queria agradecer novamente aí... Lelê Sim Racing pela participação não se esqueçam ainda de dar aquela força se inscrevendo no canal conhecendo o tweet dele e participando das lives se inscreva também nas nossas redes sociais o Seeker, e tamo junto galera um grande abraço pessoal, até semana que vem falou galera falou, tamo junto oh, valeu galera